É porque eu tenho uma tese, assim, na internet eu vejo que existem quatro tipos de pessoas, né? Você tem o copiador, o replicador, o aprimorador e o inovador, tá? O copiador é aquele que ele pega o que tá acontecendo, o que tá funcionando, ele copia. Dá certo. Só que ele continua fazendo a mesma coisa e de repente para de dar certo. O replicador, ele copia algo que tá dando certo isso aqui para de dar certo e ele começa a copiar o que está dando certo de novo, então ele está sempre dando certo, mas nunca algo muito diferente. O aprimorador é aquele que pega o que está acontecendo, está dando certo, mas ele vai um extra mile, ele faz algo a mais, algo melhor né, do que já existe e dá certo. E o inovador é aquele que fica tentando, dando cabeçada, até que de repente ele acha uma inovação, se dá certo ele ganha muito dinheiro, mas é muito difícil, é muito custoso, demora Isso. muito tempo tem um, para você tem conseguir. É uma questão de timing. Por exemplo, Exato. Você, se você é inovador no timing errado, por melhor que seja o seu produto,